Que a vontade divina que as pessoas às vezes relutam e se entregar a ela por aquelas frases que eu disse né deus quis que se morresse deus quis que se separasse a pessoa lá gostar da pessoa lá separou deus quis quer dizer colocar uma, uma ideia que alguma mente pessoal pudesse saber algo para nós de melhor para nós do que nós pudéssemos saber do que ela própria quando a bíblia diz que deus é amor significa que a mente onisciente é amor absoluto. Então, aquilo que é necessário para nós, e o melhor para nós, já foi projetado e garantido. Desde que nós não estraguemos com a mente pessoal. Alguém acha que Jesus Cristo veio aqui para atrapalhar aqui todo mundo? Essas pessoas, por exemplo, que vão a, a, é, a gente vê na televisão, atrás de todos os fazeres mundanos, desesperadamente... É, e as, pe as pessoas são arrastadas para aquilo tudo. Em busca do que? Da felicidade que elas não sabem onde está. Né? Se elas fossem encontrar é, essas mesmas pessoas, é, vamos dizer, as pessoas que tinham as mesmas buscas em todos os tempos, nunca chegaram à felicidade. Então as pessoas insistem nos caminhos que não levam a lugar nenhum, porque os que levam têm gravado aquela ideia que não é o melhor para elas. Vou, vou, vou dar um exemplo, a, a, a liberação sexual que tem hoje, por aí, se fosse ideal para a carona de nós, nós teríamos no Senhor da Montanha Jesus pregando isso para todo mundo. Porque não existe uma mente na Terra que pensou mais no nosso bem-estar do que a do Jesus. Entendeu? Não existe. Então, o que acontece? Se fosse o bom para nós aquilo, eles estariam colocando, abriu o Senhor da Montanha assim, ó. Curtam todos os prazeres sexuais possíveis do planeta. Agora, se não tem isso, o que significa? Está proibindo algo bom para nós? Está dizendo que o bom para nós está em outra direção. Então, é, é, essa, esse tipo de confiança, eu falei, é outra parte financeira. Né? A pessoa tem, tem uma renda ou tem, ou tem um, um recurso, e ela não usa aquele recurso porque ela quer guardar o medo do futuro. Então, ela está sempre guardando com medo desse futuro. Só que o futuro é uma palavra de dicionário. Ele não tem. Quem tem futuro vai mostrar Não existe esse, esse, essa, essa coisa chamada futuro. Agora, a pessoa fala assim é, mas eu conheci não sei quem lá que não, não guardou, isso não aqui, depois ficou na miséria. Então eu sempre digo que essa pessoa ficou na miséria, não é porque não guardou, é porque não conhecia a palavra de Deus, sabe? A palavra de Deus, ela está lista na Bíblia qualquer. Nenhum justo foi encontrar a mendigar pão. Existe um princípio absoluto por trás disso. Outro dia foi um conhecido meu que é professor com uma listinha lá de, como chamo, é, acho que é o FIR. Para provar para mim que estava ganhando menos esse ano. Então ele fez: não, eu vou dizer para você que eu ganhei menos esse ano aqui, eu em um FIR. Resolução estão tentando fazendo um continho para dividir FIR, que não sei o que mais lá, ah, para descobrir que está ganhando menos. Até eu perguntava para ele se ele não gastava mais, se não precisava demais ano passado. Precisava. Então não é que está ganhando menos. Precisa menos esse ano, vem menos. O universo ele é justo. Ah, quando ah, eu sempre dou o exemplo da saliva, né na boca. Tem a quantidade necessária. Ninguém precisa ficar pegando um copo, ontem um eu vou guardar para amanhã. Entendeu? Cadê a saliva? Está na mente nossa. Não está na boca. Sempre dou exemplo do limão azedo. Põe a limão azedo parece mais saliva. Quer dizer, a fonte é a consciência. O dinheiro é a mesma coisa. Então, a pessoa tem a saliva, para quê? Para usar hoje. O dinheiro que ela tem hoje, para quando ela vai usar? É para usar hoje. Não estou dizendo para desperdiçar tentar usar o dinheiro. Tem aquelas pessoas, por exemplo, que... É, por exemplo, em, estudo, em texto da verdade, uma coisa que eu nunca recomendo, não economizem para estudar a verdade. Mas não economizem. Pode até quem gosta de economizar, é, eu, eu aconselho a administrar o dinheiro, né? É, através da meditação vem até o discernimento para isso, para, para administrar o que tem. mas eu sempre acho que a pessoa deve ir embora sem deixar a herança ou a herança que sobra do que ela usou porque são pessoas que Deus está suprindo ela tem aquele benefício, tem tudo ela tem um terreno e ela compra o segundo depois ela fala assim, bom, agora tem o segundo mas eu já acostumei a pagar o segundo custa comprar mais um terceirinho aí. aí bom, agora aqueles dois ficam meus dois filhos, tem mais um filho, não sei o que vou compra mais um, fica pra mim e fica, essa pessoa está vegetando não está vivendo Tá. Então a, a, a, a, o Semana Montanha, que é, está no capítulo de Mateus, como né, comecinho lá, ele dá as leis cósmicas da pessoa, usar aquilo que Deus deu com sabedoria, né, é, tudo na dosagem correta, sem preocupação pelo futuro. A preocupação é sempre essa espiritual primeiro. Eu garanto se a pessoa é, colocar esse ponto meditativo em primeiro lugar, que não vai ter problema nesse tipo de, de falta nada. Agora, eu não garanto para aquela pessoa que está só aí vivendo quem profano, né? Esse que é o... Está na Bíblia que buscar em primeiro lugar o reino do César e a sua justiça. As demais coisas virão por a César, E vem mesmo. A, aqui ele fala do dízimo. Pessoa que segue a é verdade, não quer pagar imposto. Fica falando que o político é ladrão, que não vai pagar o imposto. Todos esses monte de julgamento, ele está contaminando a própria consciência dele. Então, a César é o que é de César. De tudo que você ganha, do líquido você Pera ganha, você deve dar 10%, Pera 10%. Pera. mas é assim mesmo, daquilo que a gente ganha, com a mesa, tira 10% e dá lá Alguém consegue entender, por exemplo, uma mente divina pensando em 10%, em 20% disso? Eu, é tem... Eu sei, alguém vai, passa uma, na, na nossa concepção que existe um Eu Deus, sei. falando que aquela pessoa deu 11%, não tem esse Deus, não existe isso, agora o que existe, é uma compreensão do sentido do dízimo espiritual, um sentido que não é mais em termos de 10% ou 11%, mas é a pessoa perceber, por exemplo, o que, que Jesus falou. Né? destruirei esse templo, em três dias eu o Que está mostrando o poder que é Deus na nossa consciência de trazer para nós aquilo que nos é necessário. A confiança nossa no princípio nos faz garantir, ter garantias de que amanhã não vai faltar. O outro não sabe disso. Então, seria uma motivação. Eu vejo assim, né? Não estou dizendo, essa opinião já não é absoluta. Eu não escrevi isso aí. Toda a minha concepção disso. Eu vejo assim. Se eu estou consciente de que amanhã não vai me faltar algumas coisas, eu trouxe os textos aí hoje. Eu lá tirei quatro e trouxe para cá. Por quê? Eu tenho consciência de que eu não estou trazendo nada para ninguém. Então, isso pode ser colocado no meu lugar de início. Claro. Tá. tá. É, mas é que entrou, é dar uma coisa não sua. O não é isso aí. É a gente é analisar uma onha ação. Vamos supor. É, a pessoa que, que, que recebe isso aqui, vai ser bom para ela, esse receber o texto, tá aqui. A mensagem. Para quem xerografou, achou bom o dinheiro da cópia. Foi bom para ela. Então foi suprimento de dinheiro para lá. É suprimento de mensagem para cá. Quem tira daqui para passar para outro. Então é uma atividade, tá? Que o fabricante de papel ganhou, que o enxergrafou ganhou. Quer dizer, é uma onia ação. E isso tudo reverte, vai voltando. Então é nesse sentido. É nesse sentido. É uma prova da, da unidade da existência. É como se a pessoa fala assim, tiro desse bolso e pus no meu bolso do lado de cá. quando a pessoa fala assim, eu dei o dízimo dei para aquela pessoa que está carente, necessitada, não tem dízimo. Aí. Né? É, é coisa vem de dentro. O Hugo Smith colocou no, no, no livro uma vez, um exemplo assim, disse que passou uma na estrada um coqueiro, assim, um, um coqueiro, né? Não tinha nem um corpo. Aí a pessoa subiu uma escadinha, subiu lá e arrumou um monte de corpo em volta do, do coqueiro, né? E os outros passaram e vieram lá para o coqueiro lá com o corpo. Aí ele perguntou assim, é do coqueiro esse corpo? Não adianta amarrar nele, não é dele. Não vem de dentro dele. Então o sofrimento é a mesma coisa. Ele é nosso, não quando a gente pega emprestado ou quando a gente... É, tá, tá economizando, tá querendo. Deixa eu torcer para subir para a poupança, para eu ganhar mais dessa poupança. Deixa eu comprar esse cliente aqui. Pra, pode até comprar as coisas para se divertir, mas não como expectativa de sofrimento. Eu acho que isso aqui eu acho que é um play center mesmo. Esse talento aqui não é para a pessoa ficar o dia inteirinho pensando em problema para resolver. Quando nós colocamos essas leis em atividade, a coisa fica divertida. Ela é divertida mesmo, eu só não consigo dizer essa forma, né? Deixa braco ficar bravo que é divertido né? Eu não estou passando o que eu estou passando <risos> é? É divertido porque eu <risos> Então, é tudo divertido, sabe por quê? De qualquer maneira, tudo que é temporal Tudo que não é eterno Tudo que é transitório, não pode ser levado muito a sério não É ou não? Você tem que levar a sério o que é eterno mensagem do Cristo, né? isso aí é cada vislumbre que nós tenhamos da nossa identidade verdadeira, isso aí que é, o... que é a graça real. É o... A meditação, olha, nós fazemos às terças e quintas, vou marcar aqui, ó. Terça, vinte e trinta. Às 20 horas. Quinta-feira. Às 21 h as obras. A unidade que nós estamos vivendo, o outro Smith, um coletivo chamado Meditação. Quem se interessar e não tiver, não tem eles aqui. Os dois aqui eu tinha lá, mas não era desse meditação. Se alguém não tiver aí, eu posso deixar eu. Eu sou a videira, viu? Quem que não tem? Se tiver é mais, que não tem, sorteia Então pega o endereço e peçam lá, né? é bom que a gente se divulgarem mais. Né? Nesses dois horários, eu faço eu faço exatamente isso que eu falei aqui estou sentado quietinho lá onde eu estou aqui não tem nem um dar se funcionando existe uma mente absoluta toda abrangente abrangendo todo o universo e todas as pessoas que estão em sintonia comigo naquele momento são essa mente do absoluto. E em linhas gerais para simplificar é isso que eu faço nesses dois horários há muitos anos e eu sempre passei horários para quem quisesse fazer junto comigo tá então quem se interessar, não é preciso ficar meia hora toda. Quem não conseguir, se o pensamento ficar vagando, é só pegar uma verdade e afirmar.